A, a ter destaque né, nesse tipo de loja ficar tá mais difícil ter, ter destaque nesse tipo de loja, então eu diria que tá meio termo. Assim, eu, eu comparo muito com o mercado mobile. Eu acho que o mobile tá sempre 5, 10 anos à frente do setor uhum. de PC e console. É, mas lá no início não era tão fácil o acesso quando começa os lançamentos de jogos mobile hoje.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 O Cal tá perguntando aqui também, como é que tá a The Jogos RS, Ivan? Associação jogos. Ah, Vento e poupa, né? Muita novidade, muita novidade. É, a gente já tá há nove anos, né? Na associação. É... Caraca, quase uma década, né, bicho?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 Esse aí já tá, já tá antigo até já, <risos> a gente evoluiu bastante já. Oi? A gente evoluiu bastante já. Tem outro trailer? Uh, não, pode rodar esse daí, o outro é mais pra frente, né? vai lançar mais um. Aqui, né? A gente já evoluiu bastante ainda. Ah, eu vou falando o que eu faço? Deixa eu só passar rapidinho que é um minuto e pouco só. Tá bom. Fazer uma pergunta direta para você. É Haverst Moon de gaúcho. <risos> Muita gente compara Harvest Moon, o outro falam que é... Stardew Valley, Stardew Valley. Star Valley é os três que mais são citados assim, é, quando olham o nosso game a intenção é por aí uh, vem essa questão de, de processo na palestra que eu dou lá de minimizar riscos basicamente eu conto tudo sobre como a gente errou nos três jogos que a gente lançou antes e como que a gente aprendeu para chegar no resultado do Gaúcho entendeu?